É, a gente resolveu fazer o seguinte, para o pessoal que está nos assistindo entender, né, a nossa. Como foi que a gente desenhou a conversa é de dinâmica. hoje? A hora que a uhum. gente anunciou que seria esse o assunto da live, várias perguntas começaram a chegar. Para mim, para a Val, várias perguntas. E aí a gente começou a conversar sobre, tentar fazer alinhavar mais ou menos aquelas ideias das perguntas. E aí a gente montou né, a, um, os esclarecimentos sobre esses limites e riscos perigosos nas contas eleitorais. Valzinha, a palavra é sua aí na abertura. Pronto, então vamos dar o boa noite ao nosso público, né, aos participantes que estão aí. Boa noite a todos e a todas. É, eu sou a Lopes, sou contabilista. É, estou hoje atualmente como presidente da comissão eleitoral do CRCBA e estamos aqui hoje né, para mais um aprendizado sobre prestações de contas eleitorais. Nosso tema hoje vai ser doações e gastos eleitorais, limites perigosos. E para compartilhar esse conhecimento, nós convidamos a nossa ilustre, maravilhosa, esplendorosa, expoente no assunto, a professora Nada mais, nada menos, que Rita Gonçalves. A em prestações de contas eleitorais, partidárias servidora da Justiça Eleitoral há 32 anos, e ela surfa muito bem no tema, ela vai, ela volta, ela brinca com isso. Apesar de ser uma uma, uma matéria que a gente não consegue né acabar de, de ter o um entendimento, é uma matéria bastante complexa, mas ela faz com que essa matéria seja leve. Fique leve para que a gente possa também compreender né? e poder trabalhar com tranquilidade. Bom, antes de mais nada, ao falarmos de campanha, falamos de recursos e seus limites. Né? E sabemos que a correta movimentação desses recursos nas contas né? que vão ser movimentadas durante o período de campanha é fundamental para a prestação de contas, né? Seja ela do candidato ou seja ela do partido. Então, dessa forma, é, capitulamos aqui, Rita, algumas perguntas que vai nos nortear nessa live nossa com relação a esse tema. É... Você... Espera aí, porque já deu outra interrupção aqui. Então, nós é, temos algumas perguntas aqui que nós vamos poder fazer para a grandiosa Rita e poder aí esclarecer esses entendimentos que às vezes nos faz né, algumas dúvidas por entendimentos às vezes não, não muito claros, mas agora e vamos esclarecer tudo. É, você... Começamos Rita a pergunta, você quer dar alguma palavra? Começamos. É só, só dar uma boa noite geral, já vi aí tantos Ei. queridos entrando, tantas pessoas queridas entrando. Agradecer a presença de vocês. É Agora público. 7 Sete horas, 7 horas em ponto, né? Então é a hora que o pessoal realmente está chegando. Pessoal, seja realmente todo mundo muito bem-vindo. E Val falou uma coisa, né? É, essa é uma matéria que realmente ela é densa. Esse ano ela está assustando muita gente, tem profissionais... Que esse ano realmente estão fora do eixo né? Um pouquinho assustados até Com a quantidade de detalhamento da legislação Mas realmente hoje Se o profissional não estudar, não se capacitar E não se dedicar com afim com a legislação A gente está vendo aí com profissionais né? Cobrando às vezes baratíssimo para fazer prestação de contas Das duas, uma a, a, a, a beleza da, da ingenuidade, né a beleza da, da, da falta de conhecimento Que a pessoa às vezes ali está enganada, achando que sabe fazer E na verdade ela não tem nem ideia da quantidade de detalhes que tem E o contador é solidariamente responsável, o profissional da contabilidade né Ele é solidariamente responsável com as irregularidades Exato. que sejam detectadas ali então é muito importante essa compreensão desse todo Quero dizer, Val, que eu sou baiana hum. E que a alegria é imensa de estar hoje no CRC da minha terra Não tinha agenda, não tinha data, não tinha hora Mas eu falei, Val, nós vamos dar um jeito E a gente conseguiu esse momento precioso para a gente conversar Tenho certeza que todos vocês que estão aqui assistindo o que querem é acertar, é fazer correto. E a gente está aqui para auxiliar a minimizar os erros de vocês. Manda ver, Val. Manda as perguntas. Pronto. Seguimos. Qual o prazo limite para os candidatos abrirem suas contas de campanha? É a primeira pergunta que nós temos aqui. As contas de campanha, aval dos candidatos, na verdade, só existe uma delas que tem prazo, que é o prazo de até 10 dias da obtenção do CNPJ. É aquela conta doações para a campanha que o candidato vai abrir para movimentar recursos de pessoas físicas ou recursos que ele receba do partido, mas oriundos de pessoas físicas ou mesmo de outro candidato. Agora, se ele for receber também... Recursos do fundo partidário e do FEFEC, que a gente chama carinhosamente o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas de FEFEC, ele vai ter que abrir essas outras duas contas específicas. Para essas contas, não há limites de datas. Né? Ele pode abrir na hora que ele souber que vai receber, não importa. Mas ele não pode movimentar recursos de uma natureza em conta de outra natureza Tudo aquilo que for recurso do fundo partidário Só pode transitar na conta fundo partidário do partido do candidato Tudo aquilo que for fundo especial de financiamento de campanhas Só pode transitar na conta fundo especial do partido Para conta fundo é, especial do candidato A única que tem prazo é aquela Doações para a campanha a que movimenta recursos de origem de pessoas físicas Não esqueçam que a legislação, ela dá 10 dias da obtenção do CNPJ Só que o banco precisa, pela legislação, de pelo menos 3 dias Esse limite de prazo deixou de ser 10 então E tem que ser no máximo 6 dias porque se você for no último dia ao banco, no décimo dia, ele ainda vai ter mais três. Aí o candidato perde o prazo. Perfeito. Você tá me ouvindo bem, Rita? Parece que perfeito. eu sou... Perfeito. Tô te ouvindo perfeito. Tá Tô te ouvindo perfeito. Eu não estou lhe ouvindo. Não? Não estou lhe ouvindo. Veja, veja se melhora, Val. Nada... Será que é seu microfone? Aqui, aqui tá tudo ótimo. E aí, Valzinha, nada? Me ouvindo? Tá me Eu ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Pois é, tá e bem você? baixinho. Tá? Então, nesse, nesse, tá nesse contexto... Ouvindo? Nesse contexto... É... Existe uma outra pergunta interligada a essa, que seria quais são as contas obrigatórias, de fato? Ah, a obrigatória, de fato, é a doações para a campanha. Né? Essa é uma conta que, mesmo que o candidato não vá movimentar recursos, mesmo que ele só vá trabalhar com doações estimáveis, mesmo que o candidato more, por exemplo... Aí sim, tem um, um, um detalhe. Se o candidato, por acaso, tiver numa cidade, no num município, em que ele não tem ali nenhuma agência bancária, nenhum posto de atendimento, aí nesse caso ele não está obrigado a abrir a conta. Mas é altamente recomendável que ele abra, nem que seja numa cidade vizinha, ali próxima, porque assim ele vai conseguir administrar melhor a movimentação financeira e dar transparência dos recursos de sua campanha, Val. Então, obrigatória é apenas a doação é, para a campanha. E apenas o vice, o candidato a vice-prefeito, não é obrigado a abrir essa conta. Mas se ele decidir abrir, não há problema nenhum. Abre e movimenta tudo declarando na prestação de contas do candidato a prefeito. Perfeito. Vamos à próxima. Qual o prazo, limite para os partidos abrirem a conta bancária obrigatória? Seria Sim. aquela conta dos partido? Quais são as contas Não. exigidas nesse pedido? Tá. Os partidos, Val, o, o partido agora, toda e qualquer agremiação, ainda que constituída sob a forma de comissão provisória, é obrigatório que abra a conta doações para a campanha. Aquela mesma conta, que é obrigatória para os candidatos, também é obrigatória para toda e qualquer agremiação. Mesmo aquela comissão provisória que não tem recurso nenhum, ainda assim é obrigatório. O prazo dessa conta, antes, era 15 do 8, era a data limite. Com a emenda constitucional 107 de 20 e a resolução 23.624 e a 627, elas já trouxeram, claro, a mudança dessa data para o dia 26 agora de setembro. Essa conta é permanente, ela não é encerrada e todas as direções, se não abrirem essa conta, elas são obrigadas, se não abrirem, elas não vão poder... Participar das campanhas financeiramente ou ainda cedendo recursos estimáveis. Mesmo assim, ela não vai poder participar, porque a conta doações para a campanha do partido é obrigatória para a participação de recursos financeiros ou não financeiros do partido às campanhas. Depois da convenção, essa é aí uma obrigatoriedade Depois vai ter que ter o recibo, né? o SPCA Os partidos vão emitir recibos para as doações que receberem pelo SPCA E os candidatos vão emitir pelo SPCE o recibo eleitoral Partido emite recibo de doação Perfeito Após tantas mudanças nos últimos anos, nas regras de autofinanciamento, qual é a, hoje o limite, de fato, para o candidato estabelecido, né? Para aplicar seus recursos próprios em sua campanha? Ah, o autofinanciamento esse ano está dando dor de cabeça aí nos candidatos, né, Val? É, decidiram por esse absurdo Sem precedentes Do meu ponto de vista pessoal Na minha opinião pessoal É na um mesma absurdo mesma. Atribuir 10% Do limite de gastos Ao, ao cargo ao qual o candidato concorre Inclusive saiu agora Há pouquinho, hein? Já saiu o limite de gastos atualizados Lá o TSE já decidiu E daquele limite Do seu município o candidato só vai poder aportar em sua campanha, no máximo, 10% daquele limite. E aí, tanto faz a financeiros ou estimáveis, a legislação diz assim, até o total de 10% desse limite. Esse limite veio lá da lei 13.878. Essa lei mudou o artigo da, da 9.504, e a 23.607, que é a resolução, normatizou isso. Então, isso não é decisão do TSE, como eu ouço muito. Isso foram os legisladores que decidiram. O TSE não interfere nisso, apenas normatiza o texto da lei. E aí, os candidatos têm de fazer um planejamento muito sério, muito eficaz ali na ponta da unha, para conseguir mapear tudo que vai usar de empréstimos de bens móveis, imóveis, o seu próprio veículo, que muitos candidatos se atrapalham e muitos profissionais acham que o fato do combustível do carro que o candidato utiliza na campanha não ser uma despesa eleitoral, acham também que o veículo não tem que ser declarado. Ledo engano. Tem que declarar, sim, o veículo que o candidato utiliza. Seja cedido, seja alocado, seja dele próprio, seja da esposa, do filho, do pai, da mãe. Não importa. Pronto, com Só isso. não vai abastecer com recursos da campanha. Tá bom, Val? Perfeito, professora. Eu acho até... É, completando aí a sua fala, que agora todos nós que trabalhamos com prestações de contas eleitorais somos obrigados a planejar. Né? Porque sem um planejamento eficaz de uma campanha, ela não vai ser uma campanha bem feita. Por conta de todas essas exigências, essas particularidades, né? minuciosidades, que a gente vai ter que cumprir. Planejamento é a palavra é de ordem. É. Não. Planejamento é a palavra de ordem, de ordem. Eu só vou acalmar, eu não consigo ler, viu, gente, as coisas que vão entrando aqui, porque eu fico aqui no transe, né? Mergulhada, degustando, para não é falar nenhuma palavrinha errada. Né? Agora, eu estou vendo Michele. Michele é minha aluna e ela está angustiada com a questão da prestação de conta simplificada. Esquece prestação de conta simplificada, gente. O que existe é a análise simplificada. Não tem interferência nenhuma na vida do candidato e do prestador de contas. Vai prestar normalmente pelo SPCE, todas as informações, receita, despesa, estimado, financeiro, fornecedor, doador, não importa. Quem vai decidir se a análise vai ser mais célere, com ritos diferenciados na análise, é a justiça eleitoral Então esqueçam prestação de conta simplificada uhum. Foquem claro que no que é. tem importância Bora Val Manda a Perfeito. próxima que eu sei que você tem uma lista imensa É, verdade O candidato de alguma forma está submetido ao limite de 10% Dos rendimentos brutos de 2019 Como pessoa física? Olha Excelente a pergunta Excelente é. pergunta o candidato pode estar submetido a esse limite Se ele, candidato, como pessoa física CPF Fizer a doação para outro candidato Ele pegou recursos lá da conta dele de pessoa física E doou para um outro candidato seu amigo Nesse momento, o recurso saiu da pessoa física isso, do candidato E foi para aquele candidato esse, esse limite passa a ser o de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição Agora, para a sua própria campanha, os 10% do limite de gastos estabelecido pelo TSE publicado hoje Aí não se misturam Um não interfere no outro um é um limite para a sua própria campanha e o outro é um limite para a campanha de candidatos que ele queira fazer ali da sua conta CPF. Perfeito. Candidatos taxistas, feirantes, mototaxistas são profissionais permissionários do serviço público e, portanto, fontes vedadas de arrecadação. Como fica a situação desses candidatos? Existe algum limite aí? Ah, ótimo. Os permissionários de serviço público, eles não podem doar para nenhuma campanha, a não ser a deles próprios. Então se esse mototaxista, se esse feirante, se esse dono de banca de revista, se esse taxista estiver concorrendo, disputando as eleições, ele vai poder aportar o mesmo limite que qualquer candidato tenha na sua própria campanha. Nesse caso, 10% do limite de gasto ao cargo a qual concorre. Mas ele não pode doar nenhum único real para qualquer campanha, ainda que seja em receita estimável para qualquer outro candidato, qualquer outra campanha. Apenas para as campanhas deles próprios, esses permissionários de serviço público. Então, mesmo... Como candidato, ele não pode fazer essa doação para um outro candidato? Não pode. Só para ele próprio. Só para a campanha dele próprio. O taxista, né? O, todos os que são permissionários. Taxistas, feirantes, mototaxistas, Perante. donos é. de banca de revista. E tem e mais isso, aí uma infinidadezinha. De... No site do TSE, esse ano vai tem ter ano. uma tabela, né? Vai ter lá um banquinho de dados... Em que, com CPFs, com cadastros de permissionários de serviço público Todo candidato tem que tomar cuidado Para que não ingressem recursos dessa natureza nas suas contas Porque são fontes vedadas E isso vai levar certamente à desaprovação das contas né? Por uma fonte ilícita ali na arrecadação Perfeito E qual é o limite para pessoas físicas doarem? Para a campanha pessoas É uma pergunta físicas. que não quer calar É, pessoas físicas A grande confusão, Valzinha É com relação aos recursos financeiros E aos recursos estimáveis Recursos financeiros Isso. são aqueles que Uma pessoa física qualquer Faz transferências Ou pela internet, por transações bancárias, né? Doc, TED, ou dar um cheque para o candidato, ou até mesmo em dinheiro. É possível doar em dinheiro ali notinhas vivas? É possível. Até R$ 1.064,09. Porque R$ 1.064,10 iguais, valores iguais, ou acima desse valor, só podem ser feitas por DOC, TED ou cheque nominal e cruzado diretamente da conta do doador para a conta do candidato. A quantidade de recursos que uma pessoa física pode doar para todas as campanhas, não importa se ela doou para um candidato, para dois, para três, se ela doou para candidatos aqui do município onde ela está ou para outros municípios, tudo isso é permitido. Só que a soma das doações financeiras que uma pessoa física fizer não podem ultrapassar 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, que é 2019. Isso aí é um limite. Aí o artigo 27, lá da 23.607, diz assim, olha só, Nesse limite dos 10%, não estão incluídos aí aquelas sessões de uso de bens móveis, imóveis, é, prestação de serviço gratuita. Para isso aí, você pessoa física vai poder auxiliar, ajudar, doar os seus, para os seus candidatos até 40 mil reais. Agora... Tudo que você emprestar de bem móvel ou imóvel, tudo que você ceder o uso, esse bem tem que ser propriedade do doador. Por exemplo, não pode ter uma pessoa física que tem um imóvel alugado, ela não pode ceder sequer um espacinho daquele imóvel que ela é locatária... Para um candidato, por exemplo, montar o seu comitê ali eleitoral, o seu comitê de campanha, tá? Algumas pessoas ainda falam em comitê financeiro. Comitê financeiro não existe mais, tá? Não, existe não mais. fala em comitê financeiro. É, já não existe mais. Em recursos financeiros para todas as campanhas, para a campanha inteira 2020, até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. E aquelas pessoas, Val, que não têm... Que estão ali no teto da isenção, que estão abaixo dos valores Que a Receita Federal considera que é um valor limite para a declaração de IR As pessoas vão poder doar até 10% desse limite de isenção Que é R$ 28.559,70 Então 10% disso, R$ 2.800,00 e talala Agora... Rendimento isento de tributação é uma coisa Isso é diferente de rendimento zero Se aquele é a pessoa física Não tem como comprovar que teve rendimento Não Sim. tem nenhum contrato Nenhuma assinatura na carteira Não tem conta bancária Ela não tem como comprovar Aquilo que a gente chama né, no dia a dia Os bicos que ela fez né, Os trabalhinhos que ela fez ali Lá em 19, essa pessoa não vai poder doar nada. Ela pode doar até 10% do limite de isenção se ela teve recursos que, somados, não atingiram os 28.559. E tomem muito cuidado, porque a gente ouve aí que não falta ideia, né Val? Brasileiro é. é um negócio criativo. Criativo. Aí as pessoas <risos> já estão pensando em utilizar CPFs, né? Só que a legislação já diz lá. Utilizar interpostas pessoas para fazer doações indiretas de recursos próprios é crime. E aí, já pensou se você é eleito e perde... Tem seu mandato cassado, ainda passa um carão, uma vergonha dessa? Não Eita. utiliza interpostas pessoas em pulverização de CPF Pessoal que está recebendo agora os benefícios aí isso. de auxílio emergencial Pessoal, os bancos de dados compartilhados, a gente sabe que estão infinitos, né? Cada vez mais e mais Então isso vai ser detectado, vai gerar multas e outros problemas aí é preciso acompanhar isso de perto, né, Rita? Principalmente o administrador financeiro da campanha, ah. para que não dê um vacilo desse porte. Porque por conta de uma situaçãozinha dessa, pode criar um problema enorme na prestação de contas. Exato, é importante, a pessoa perder é. a vitória, né? Naufragar é, a vitória das urnas e ainda passar um carão, né? Ficar feio é. demais. É verdade. E é o que os candidatos... É, precisam preservar é exatamente isso, a idoneidade da prestação de contas, a clareza, a transparência e os fatos reais ocorridos durante a campanha. É fundamental. E isso requer, novamente, aquela palavrinha-chave, para mim, né, que é o planejamento de campanha. Então, as ações de campanha elas têm que estar devidamente planejadas para que, na prestação de conta ela saia de forma muito tranquila. E esses intepéries aí não, não vêm atrapalhar né? o percurso. Val, então, se, a os limites? Tivesse, se a gente tivesse que escolher uma frase para a live de hoje, seria essa sua frase. É isso aí, exatamente. Pronto, que bom. Que bom. Quais os limites para candidatos gastarem com locação de veículos? Outra pergunta que não quer calar. <risos> é. E agora é muito engraçado Porque assim, à medida que vai se aproximando a campanha As pessoas vão começando a ter o desenho mais claro né, Desses limites aí, todos que estão se estabelecendo agora E aí entra uma questão interessante O limite para locação de veículos é de até 20% Do total... Dos gastos contratados E aí eu gosto muito de falar Que prestação de contas Não é o assunto dos números É a matéria das palavras né? Quanto mais se interpreta Quanto mais se entende O que cada palavrinha ali quer dizer Mais próximo do sucesso E mais longe das multas você vai estar Só que, Val, existe uma coisa também Existe um vício, isso é cultural, né? As pessoas não leem. E quando leem, elas não interpretam. Gasto contratado não inclui cedidos, veículos cedidos, receitas estimáveis. Não inclui transferências feitas a outros candidatos. Isso é uma despesa, mas não é um gasto contratado. Então você vai ter que pegar... Do total que você tiver de lançamentos na sua campanha Somente aquela fatia correspondente aos gastos que foram contratados para a campanha E dali tirar 20% para gastar com locação de veículos Esse limite ele vai se modificando ao longo da campanha E aí eu recebi uma pergunta essa semana assim Professora, já que você vai falar sobre limites lá no CRC Bahia Explica se os gastos contratados com contador e advogado Vão fazer parte do cômputo desses gastos, desse percentual Que é estabelecido para os 20% da alocação de veículos Por que essa dúvida? Porque de rigor, após as alterações normativas, a mini reforma, etc é Despesas com contador e advogado agora Elas não influenciam no limite de gastos né? O candidato pode pagar com recursos da campanha Eu acho até que vai ter essa pergunta aí né? Depois a gente, eu explico melhor os detalhes de contador e advogado Mas de cara, todo mundo já sabe A parte boa, todo mundo sabe rápido que não vai interferir no limite de gastos, todo mundo já sabe. Beleza? Okay. Mas se esse gasto, ele pode ser contratado pela campanha? Não é obrigatório, mas ele pode. A legislação não desceu a esse nível, nível de minúcia. Ela não disse, olha, o gasto do contador e do advogado se for contratado pela campanha... Entra no cômputo dos 20% ou não entra. Agora, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Se gastar, contratar contador e advogado é um gasto de campanha, provavelmente os juízes, né, quem vai decidir por isso são os juízes locais, vão levar em conta que gasto eleitoral contratado deve aí no cômputo dos 20%. Qual seria o outro raciocínio negativo a esse entendimento? Tá, então, se eu, candidato, quiser, de repente, de cara ter um valor enorme para contratação de veículos, no início da campanha, faço uma contratação com um valor altíssimo, robusto de contador e advogado, e aí eu teria um amplo limite para os 20% do gasto contratado. Quem vai avaliar isso? Vai ser o juiz, aquele julgador que vai analisar a, o corpo técnico, que vai fazer as suas proposituras, a sua análise técnica, de acordo com os casos concretos, e o juiz vai decidir. Mas... Despesas com contador e advogado são gastos legítimos, gastos eleitorais E acredito que sem levar em conta aí os excessos ou qualquer tentativa de burla Facilmente estariam ali no cômputo do limite, do cálculo dos 20% é uma, é, Existe o, a polêmica, né Rita? Pode se existir a polêmica nesse momento Existe, existe a defesa existe. É, é defensável mas, Totalmente. É, é defensável Mas que deixou dúbia né? a, a intenção é. aí de, de como operacionalizar isso O que, Sabe que não acontece, é legal Paulo? Sabe o que, é que acontece é, Os legisladores Eles não alcançam Os desdobramentos Isso foi uma novidade, né foi uma novidade estabelecer que gastos com contador e advogado não influenciariam isso. no limite de gastos, mas ainda assim continuam sendo gastos eleitorais, os profissionais continuam sendo obrigatórios. Então eu acho que não se previu os desdobramentos em cada detalhe que isso afetaria. Mas aí realmente essa resposta não somos nós que teremos, porque a legislação não traz isso. E se ela não traz a gente para na porta e volta. É verdade, é verdade. É muito cuidado, é, um, é uma situação perigosa, mas que tem que estar atento para que não haja né, o prejuízo, o prejuízo na, no, no, no entendimento, né? No entendimento. Então, é todo um processo de entendimento. Você tem que entender o que de fato está na legislação. E isso requer leitura, muita leitura. Muito debate, né, para que a gente possa realmente caminhar no certo. Tá. Vamos ver aqui, Rita, a próxima pergunta: Qual o limite para gastar na contratação de pessoal e com alimentação também de pessoal? É, o limite de pessoal não é em percentual, é um quantitativo. Que inclusive a gente está até na expectativa aí que sai ainda hoje, né, porque hoje saiu o limite de gastos. Estavam prometidos pelo TSE até 31 de agosto né? Então deve estar para sair a qualquer momento Não é em percentual O limite para a contratação da mão de obra E essa mão de obra aí é só aquela de mobilização de rua Os cabos eleitorais, os formiguinhas, como é conhecido lá no mundo real né? Aqueles que trabalham na rua na distribuição de material A mobilização Isso. mesmo Cabo eleitoral Esse quantitativo Que é 1% do eleitorado E tem lá os cálculos né, de acerto final O TSE vai soltar a planilha A tabela, a portaria né, E lá vai estar escrito A sua cidade O seu cargo, vereador ou prefeito Quantas pessoas você pode contratar E aí... Contratar pessoas, se for detectado Pessoas trabalhando, ganhando Além do limite estabelecido Estão submetidos aí às penas dos 2, do 299 Isso é compra de voto E é um grande perigo Aí, Val, você complementou na pergunta O limite de alimentação desse pessoal 10% Isso. Aquela mesma base de cálculo da alocação de veículos, até 10% do limite de gastos contratados pela campanha. Cuidado com as discrepâncias. Gastos com alimentação em quantidade totalmente desproporcional à quantidade de mobilização declarada. As despesas casadas são analisadas, despesas que pressupõem outras despesas e a coerência entre elas é analisada pelos colegas da Justiça Eleitoral nos procedimentos técnicos de exame, no módulo analista do SPCE e isso vai ser diligenciado se houver discrepâncias aí. E na hora que dá algum problema por excesso de doação, principalmente quanto a essa mobilização de rua, é declarada como gratuita, voluntária, aí o MP hum. intima, e a conversa que eles levam para a gente nos cartórios é outra, bem diferente. Então, tomem cuidado com o pessoal aí da mobilização de rua e registrem, de fato, aquilo que aconteceu na campanha. Sigam, então, o limite de alimentação dos 10% dos gastos contratados e não ultrapassem o quantitativo estabelecido pelo TSE. Perfeito, Ritinha. Qual o limite para o candidato utilizar recursos em dinheiro na campanha para pequenas despesas? Hum. O fundo de caixa. O fundo de Isso. caixa... Ah, então, ótimo. A gente está falando do cômputo dos gastos contratados, este também é um percentual que leva em conta o total dos gastos contratados 2% Por 2% do total dos gastos contratados O candidato pode sacar da conta bancária de campanha Ele não pode decidir aportar ali da carteira dele, da bolsa Olha, eu posso aqui ter 2%? Vai lá, faz o cálculo, tira ali da bol do bolso e a porta Não, vai sacar esse cheque é, da própria campanha E vai anotar ali no SPCE Vai lançar que ele fez esse saque para pagar despesas de pequeno porte Essas despesas, o valor total delas, Val, não pode ultrapassar meio salário mínimo R$ 552,50 Não pode ultrapassar esse valor Tudo que tiver De comprovante, cupom fiscal Tudo isso tem que estar Com o CNPJ do candidato E ser declarado Na verdade agora, né? Os documentos são inseridos Via SPCE Totalmente diferente Quem não trabalhou em 2018 Não sabe disso ainda, né? Quem não estudou, quem já estudou já sabe. Os documentos são inseridos via SPCE, depois eles vão para uma mídia, um pendrive, e esse pendrive vai ser entregue à Justiça Eleitoral com toda a documentação de suporte daquela campanha. Então você não vai mais ficar candidato esperando que chegue a diligência... Para você pegar sua pastinha de documentos, selecionar aqueles que você precisa entregar para levar à justiça eleitoral, tá? Você vai já fazer isso no momento que está fazendo os lançamentos desses é, registros no SPCE. Tem regra própria, tem que transformar em PDF, OCR, não é o assunto aqui hoje. Mas vocês têm que saber que esses gastos têm de estar declarados lá direitinho. Pronto, Ritinha, perfeito. É interessante contratar administrador financeiro para a campanha? Ah, eu estou isso em ampla é obrigatório explícita, ou não? É. Eu estou em ampla e explícita campanha pelos administradores financeiros mais do que nunca. As campanhas precisam de administradores financeiros Precisam Precisa haver planejamento Estudo das finanças O próprio contador pode fazer isso? Claro, pode Não há problema nenhum Ter um administrador financeiro É um profissional a mais ali Tentando cercear todo e qualquer problema Blindando aquela campanha? Claro Além, óbvio de gerar emprego aí para tanta gente, tantos profissionais. Então, não é obrigatório. Pode haver se o candidato decidir. Se não quiser, não há obrigatoriedade nenhuma. Diferente de contador e advogado, que são obrigatórios. Mas se tiver, é muito bom. Perfeito. Técnico e contabilidade, Ritinha. Pode assinar a prestação de contas eleitorais? Oh, oh graças a Deus. Pode. Trabalho. Tanta gente capaz, tanta gente aí com conhecimentos preciosíssimos. Pode, você inclusive que é técnico aí, que está preocupado, toda hora me perguntam, posso trabalhar? Pode, pode assinar a prestação de contas? Pode, desde que você esteja regular com o seu conselho. Porque você vai ter que colocar lá a sua certidão de regularidade profissional no SPCE também. E a Justiça Eleitoral comunica ao CFC e ao AB os números, né, os registros de, de trabalho, de, de classe, desses profissionais. Então é importante que você esteja regular com o seu conselho, de qualquer jeito. Só completando também mais uma perguntinha referente a esse tema gente, que colocaram aqui, se o contador tem que ter CRC? Sim, Tem que ter CRC. sim, sem CRC não faz nada, né? Ele não é profissionalmente, ele é não tá completo, né? Tá isso. peladinho. Não Tem tá que complicado. ter o CRC. É, é. é o passaporte, é. né? É o seu passaporte, é o passaporte. do trabalho. É. Isso, perfeito. Tem limite para gastar com contador e advogado? Aproveitando aí a deixa. Nenhum limite, Val. Essa, essa legislação agora, essas alterações normativas que vieram, excluíram de qualquer limite, limites que possam impor qualquer dificuldade à ampla defesa. Não entra no limite da pessoa física que, porventura, decida pagar aquilo para um candidato, não entra no limite da campanha, não entra em limite algum. Perfeito. Então quer dizer que esse ano o contador e o advogado está solto, né? Dentro do processo isso. eleitoral, mais ou menos isso assim. E podem cobrar e... dignamente Podem cobrar dignamente Sem ter que ajustar valores aos limites de gastos do candidato Como era feito anteriormente E acabava isso. que faziam contratos por dentro, contratos por fora Então agora a coisa está transparente, clara Candidatos podem ter um profissional que decidirem para fazer o melhor trabalho que puderem E vou aqui falar uma coisa Duvidem Duvidem candidatos, partidos Duvidem de profissionais Que cobram muito barato Por um serviço de assessoria Numa prestação de contas Porque ele não deve saber O que ele está fazendo Porque é um trabalho rigoroso Que exige primoroso conhecimento Estudo da legislação Isso leva tempo Empenho para se capacitar Verdade, Ritinha. É preciso se empenho, é preciso se é, colocar realmente no papel do bom profissional e para isso você tem custo. E isso vai lhe dar o patamar é. de você poder realmente é, querer receber por aquilo que você, de fato, está prestando de é. serviço. Isso deixou, talvez, os candidatos mais à vontade em poder selecionar o bom Sim. profissional. Para esse procedimento, Sim. né? Para esse processo de campanha, na orientação, na, no formato de como ele trabalha, de como ele conduz, de como ele Sim. orienta. Porque a gente tem uma figura aí que é sempre um embate com o contador, que é o coordenador de campanha, né? Esse é o cara que briga muito com o contador. <risos> Pelo menos comigo é assim. É. É. Mas. Eu posso legal, imaginar, você posso imaginar. É. como a gente tem a ele que entrou... fazer... É. Como a gente entrou antes das sete, eu acho que a qualquer momento a gente vai cair. Então, eu acho Eita. que a gente podia já passar, é, acho que a gente vai passar boa noite ser... antes que a gente seja derrubado pelo Instagram, que a gente Pronto. entrou antes, né? Só me é. diga aí, então, é. Ritinha, por fim, qual, quando é que seu curso aí de prestação de contas eleitorais? O SPCE ah, vai estar disponível? Tá. O SPCE está para sair, assim que o TSE disponibilizar... A gente gasta aí uns dois, três, quatro dias, debulha ele, destrincha ele inteirinho, vai em todos os cantinhos escuros. Aí a gente simula uma campanha com todos os lançamentos, botão a botão, tela a tela. E aí a gente coloca no ar mais ou menos aí uma semana, depois que o TSE disponibilizar, tá? Para sair a qualquer momento o sistema. Acompanhe o site. E o canal do YouTube Rita Gonçalves, conteúdo diário até o dia das eleições. Lá no canal do YouTube é o primeiro lugar onde a gente posta o anúncio do curso do SPCE, Valzinha? Perfeito. Mais uma vez mil agradecimento pela sua beijos, colaboração, por estar aqui conosco, Compartilhando. Né, Eu não posso esse falar nomes. Não posso nem falar eu... nomes hoje, porque a minha família toda da Bahia. Centenas de amigos maravilhosos da Bahia. Quero mandar beijo para os meus grupos. Meus colegas dos TRS do Brasil todo. Meus colegas dos grupos que eu amo de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de Facebook. Beijos e abraços. Não posso falar o nome de ninguém para não esquecer ninguém. Ival, CRC Bahia. Ah, Amor, Valinho. esperamos, Esperamos você aqui, tá certo? 2021. Combinadíssimo! Vai ter curso no CRC Bahia! Ah, perfeito! Vamos comemorar isso aqui, pessoalmente. Um beijo grande, Êê. Ritinha, a todos os nossos participantes também. Muito obrigada, uma boa noite. Em nome do CRC, a gente agradece aqui e vamos ter uma excelente campanha com paz. Com harmonia e, e com sucesso, né? Nas nossas prestações de contas, desejo a todos muito boa sorte com os seus candidatos e com os trabalhos também. boa, Val. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom, a gente pode usar os minutinhos que falta para dizer uma coisa. Sempre que vocês puderem, deixe a resolução 23607. Eu falo assim, Val. Deixe no celular, na bolsa, na cama, do lado, na cabeça, no sonho Deixe por toda parte Ali está o segredo do cofre Leiam as palavras, não as frases Palavra por palavra é, E não adianta achar que vai ter sucesso sem ter trabalho duro Não adianta ficar de olho no trabalho do outro No brilho do outro, no caminho que o outro traçou os caminhos são paralelos. Ninguém atrapalha, é. ninguém cruza o trabalho de ninguém. Faz o seu, bem lindo. E a tua luz vai brilhar. O seu trabalho vai ser referência na tua cidade. Por ser exemplo de conduta, de ética, de correção. E que você possa ser procurado não porque você é o mais barato. Mas porque você é o melhor profissional. Trabalhe... Para que o seu trabalho seja valorizado Se você não valorizar o seu trabalho Não espere que ninguém vai fazer isso, não Porque ninguém vai fazer Estude, se dedique Olhe o conselho Conselho dando curso Conselho de regional de contabilidade da Bahia Dando cursos, dando conhecimento O Brasil todo Todo mundo hoje capacitando da forma que pode não deixem de estudar, não doem serviços. O Ministério Público pega isso, gente. Depois vocês vão responder aí, representações e multas. Faltam 30 segundos. Val, te amo, Val. Obrigado. Descansa. Beijo para <risos> todo mundo que acompanhou a beijo gente. Beijo para todos. Beijo para todos. Obrigada, Ritinha. Obrigada a você, minha linda. Foi um oh, prazer que bom, que estar aqui. Foi um...